Olá! Neste vídeo, demonstraremos como solicitar alguma informação ou certidão específica. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que possua registro e queira obter alguma certidão de informações contidas no banco de dados do CREA Minas.